Qual é, pessoal? Terminei de ler o compêndio da Doutrina social do igreja. A, o resumo que eu faço é seria um seria um um placar de futebol porque o livro é dividido em três partes. A maior parte é do meio. Eu não gostei. Então seria um placar de dois a um. Então essa terceira parte do livro vai vai relatar principalmente os deveres do, os deveres e obrigações de um leigo na vida política ele vai tratar exatamente o papel do do fiel leigo na na vida da, na vida em sociedade né ele é interessante porque ele remete uma uma uma discussão que uma vez eu tive que que está relacionado com, a, com, a, com o, primato de, o primado de Pedro é, sobre a igreja. Naquela cena evangélica de que Jesus deu as chaves é, do céu e da terra a Pedro, é, uma, uma, uma das, das interpretações, né, não só aquela de que Jesus estava dando o, o Pedro, Pedro o estava dando a Pedro a posição de líder da Igreja como Papa. Existe uma outra interpretação de que Pedro naquele momento era era a a, a a Igreja como um todo. Ele estava representando todos os fiéis, todos os todos os, as componentes que fazem parte da Igreja, né? Então é, é aquela é aquela história quando quando você vai falar do, do papel do leigo na sociedade, a gente tem que sempre lembrar que a gente é profeta, sacerdote e rei. Né? A gente tem que profetizar, a gente tem que falar da Bíblia, a gente tem que ser rei, ou seja, ser líder. Né? Essa liderança, em nenhum momento quer dizer que tem que ser uma liderança autoritária, que é o que a gente mais vê por aí. Né? Então, essa, essa parte é muito curtinha, e ela vai falar exatamente disso. Ela termina, ela termina falando, falando do, do que ele chama da civilização do amor. Mas assim, é, é, o, que eu, o que eu aprendi do, sobre compêndio? Uma coisa é, compêndio, ele, ele, pelo que eu entendi, ele vai tentar dar uma síntese sobre os vários documentos que a igreja possui. Né? E ele vai dar, ele vai dar a linha a minha, é, política dele dentro da, do texto. E o cara foi, assim, muito de direita. Tanto é que foi de direita que, como vai falar de civilização do amor, que seja um tema bem, bem de esquerda, como a gente pode dizer, né? que vai falar de, de viver em comunidade, vai falar de... Enfim, vai falar dessa questão mais coletiva, ele passa batido, ele passa rápido sobre o tema da civilização do amor, que, que inclusive é, é cantado em, em algumas músicas, em, em setores carismáticos, é, é, é, é, é aclamado essa, essa tão quista civilização, civilização do amor. E assim, o que, que eu tirei de bom e positivo? Foi exatamente o final. O final do, do livro, ele é bem grosso, ele possui um índice remissivo como você pode ver aqui esse índice remissivo ele, ele divide ele divide... É... Oi pai quando o chegar tem que o não então esse índice remissivo ele ele está separando organizadamente no meio do texto Onde que estão todas as encíclicas, é, que parte da encíclica que é, que é citada. Ele reúne todas as encíclicas de punho social e também vai, vai fazer uma separação por papas e santos e pessoas, pessoas é, conhecidas. Né? E há o índice analítico, que vai falar de vários temas. Então, assim, pintou uma dúvida sobre a doutrina social da igreja? isso aqui, esse livro, ele serve como se fosse um atalho, você vai, procura, procura no índice remissivo o assunto, que, tem, que é bem vasto, dá uma lida no, no, no texto, nas partes que, que estão relacionadas e pronto, você consegue ter uma, uma visão bem, bem, vamos dizer assim, bem sintética da, da doutrina social da igreja, que é enorme. Né? É, uma coisa que eu reparei foi o seguinte, eu tenho que fazer essa crítica, a, que tem, tem, é, tem católicos que assistem meu vídeo e que são muito conservadores, eles estão dando dislike toda hora, bom, a pessoa é livre, eu estou dando minha opinião, não estou tentando, é, tentando atacar a fé de ninguém, só estou querendo que dentro da igreja católica a gente tenha um senso crítico que é o que eu acho que falta em todas as igrejas. Né? É. O que eu estou tentando botar aqui é a minha visão crítica do que eu estou lendo. E o que eu percebo? O autor que escreveu esse livro, ele se baseou em, em palavras de João Paulo II, que são bastante conservadoras e são bastante retrógradas, e, e partes do catecismo que deveriam ser revistas. Ah, você vai falar, ah, como, como, como assim ser revista? Gente, a gente tem que parar de ter essa visão de que a igreja ela é estática, imutável e intocável. Não, a gente tem que entender que ela é feita de homens que erram, que são pecadores. E quando a gente fala que ela é santa, ela é santa nesse sentido, de estar sempre tentando é, fazer o melhor. Então, é essa a minha visão que eu digo, assim, entendeu? É... Eu já, eu já percebi que fazer vídeo cristão é, um, é um, uma oportunidade de receber vários dislikes, é, mas tudo bem, eu vou continuar fazendo minha, minha parte. Eu acho que é por aí que meu canal Beato Cosmoderno tem que andar, entendeu? Então é isso, gente. Terminei de ler, foi arrastado. Ah, o início foi bom, o fim foi legal, mas meio grande meio. Hum, eu acho que foi horrível. Valeu, gente. Tudo bom. Fique com Deus.